Hoje eu estou passando por aqui para dividir um conteúdo um pouquinho diferente, né, dos tradicionais, onde a gente fala de soluções, pros, contras. Dividir uma história, né, que passou comigo nesse final de semana, né. Eu tive é, uma experiência que eu tenho certeza que vocês também estão vivendo aí, O dia a dia de vocês, né, quando vocês, enfim, fazem o que eu fiz nesse final de semana, né. Eu peguei, né, eu resolvi. É, começar ali a fazer exercícios, né, e voltar a fazer, na verdade, eu fui para uma loja, né, uma loja de, de roupa ali, esportiva, né, não vou citar o nome da, da empresa, né, mas eu fui né, nessa loja para comprar ali algumas peças de roupa, né, para começar a fazer meu treinamento. E, né, tem todo um processo ali, eu sou um cara relativamente alto, né, 1,98m de altura, é, não necessariamente em forma, né, então foi super complicado ali para achar né, as peças de roupa e tal. E quando eu consegui né, fechar o, o, o processo, né, a moça ali do, do, do próprio vestiário ali, ela estava falando, olha, é, do provador, né? A gente né, tá fazendo por aqui mesmo. Então se você já quiser pagar, né? Você vai pagar com cartão, eu falei, é, vou, vou pagar com cartão. Ah, é, então pode passar direto comigo, né? Pode passar aqui direto comigo. Eu falei, é, tá bom, né? Acabei de juntar ali todas as peças, escolhi, né, o que eu ia levar, o que eu não ia. Fui lá a menina, hora de passar o cartão, né. Aí ela chegou para mim e falou, poxa vida, é, a gente tá com um probleminha aqui no sistema, né. Na verdade, já tinha uma, uma, uma outra senhorita ali na minha frente, né, já tentando passar o cartão com ela. E não tava conseguindo, né, ela mais uma vez perguntou para mim, vai ser com o cartão mesmo que o senhor vai pagar? Eu falei, é, é isso. Ela falou, ah, então acho que a gente não vai conseguir, né, na verdade, passar por aqui, eu vou tentar, mas acho que a gente não vai conseguir e tal. Bom, daí nessa daí ela tava tentando ainda resolver o problema da, da senhorita que tava na minha frente, né? não conseguiu, e aí ela falou, é, vocês dois vão precisar realmente ir lá pro caixa, né, e aí a gente olhou pro caixa, tinha uma fila, né, era um, era, um, era um sábado, era um sábado, é, e aí a gente foi lá para a fila, né, vamos lá para a fila nós dois, né, a senhorita que estava na minha frente também, e uma demora, né, uma demora absurda ali, todo mundo reclamando, né, insatisfeito, chateado ali com a loja, é, aí né, na hora que chegou lá para a gente é, ser atendido ali, né, para a gente pagar ali, na hora que chegou a minha vez, né, antes eu já estava ouvindo o pessoal reclamando, zoom, e tal, chegou na minha vez, eles só estavam falando, é, putz, o sistema deu para ouvir melhor, né, o sistema tá offline, está fora do ar, super complicado em toda a rede nossa, né, uma rede de lojas grande, é, tal tá offline e tal, poxa vida, tá complicado, né, a fila não para de crescer tal, é, então o pessoal reclamando bastante disso, né, e aí por fim, né, na hora que eu fui pagar ainda, demorou muito tempo, é, não processava de jeito nenhum o pagamento, né, ficava ali a maquininha até umas horas e depois, né, foi, caía tinha que reprocessar ela foi para uma maquininha manual e aí teve que fazer uma notinha pegar um monte de informações minhas ali perguntar e anotar no caderno olha só que coisa anotou no caderninho ali as informações fiscais e tal para me mandar depois a nota fiscal e cobrou numa maquininha numa contingência que ela tinha manual lá <risos> para fazer o um negócio não parar né olha só que coisa impressionante né quem tava com dinheiro Estava passando mais rápido, mas ainda assim eles já estavam começando a ter problemas ali, né? Porque dava dinheiro e o troco, né? Não tinha, tem uma certa limitação, né? Tô todo mundo acostumado a receber a maior parte dos, dos pagamentos com cartão, né? E foi uma grande dor de cabeça, um grande transtorno, né? Esse, esse pedaço, né? Eu tinha um... Eu mesmo saí bem chateado, né? Eu, fui com, pensa, eu tipicamente faço essas coisas bem rápido, né? Eu vou lá, eu escolho rapidinho... Né, minha, é, as roupas ali que eu quero né, eu tenho um pouquinho de dificuldade enfim, por causa da altura mas é, acabo achando né, escolhendo rápido, não sou muito de mimimi e saio de lá já rapidinho né, então fui com uma mindset de fazer esse, essa compra aí, né, no máximo meia hora, ali, 40 minutos ter comprado ali as pecinhas de roupa que eu ia comprar e ir embora né. e, e aí eu acabei levando quase duas horas nessa loja eu tava muito chateado, né, eu, eu, eu confesso assim que eu pensei em desistir umas três vezes, até porque eu já tava ficando atrasado por um evento que eu ia ter, né, da minha filhinha, ela ia ter um, um, uma apresentação na escolinha dela, ela teve, né, eu ia chegar, cheguei atrasado, inclusive, né, exatamente por causa disso daí. Então foi um transtorno, foi uma situação bem chata, né, e olha aí, por que, que eu tô contando essa história, né, porque hoje, hoje, com tanta tecnologia, com profissionais gabaritados ali, né, em uma grande rede aí de, de lojas, né, de produtos esportivos. Isso não é só com eles que aconteceu, né, eu, eu já vi isso acontecer muitas vezes, né, eu tenho certeza que você também já viu isso acontecer, né, já passou por situação parecida muitas vezes também, né, e, e é curioso, curioso demais que mesmo com tudo isso, né, com infraestrutura é, serverless aí muitas vezes, né, é, falta de dinheiro para uma empresa como essa, tem certeza que não é né, com TI. E a gente ainda tem esse tipo de transtorno, esse tipo de dor. Né, pessoas aí saindo insatisfeitas de uma grande loja, uma loja de, assim, super renomada, né, super conhecida. As pessoas saindo insatisfeitas dela. Né, olha só que coisa incrível, por causa da tecnologia. E aí, eu, né, como um arquiteto xereta, né, é, já fiquei naquelas de... Poxa vida, tentar deduzir, né, o porquê que aconteceu aquele problema, né, o que, que poderia levar àquele tipo de problema. Né. Já vivenciei várias situações assim, né, eu fiquei imaginando que, assim, TPS, né, que é o tipo, quantidade de transações por segundo, né, o um volume muito grande de requisições chegando a um sistema central ali, ele não tá dando conta. Isso daí provavelmente não era, né. Não é possível que a gente tivesse ali um problema, né? Que a loja estivesse passando por um problema de, de muitas transações simultâneas, né? Então, provavelmente, não era um problema de disponibilidade. E aí eu falo para você que, por experiência, né? O que, que eu acredito que era o problema, né? Embora não tenha... As pessoas não sabiam também, né? Que estavam ali no caixa atendendo, né? Mesmo que eu perguntasse, elas não iam saber responder diretamente. Mas, assim, deduzindo, né? É... O que passa pela cabeça é que provavelmente né, eles tiveram ali um processo, por exemplo, de deploy, eles passaram ali por uma publicação em produção né, de alguma coisa, ou de, um, de uma integração com algum gateway de pagamento, ou então o próprio sistema mesmo fez uma virada ali de versão, uma melhoria, ou de um RP que talvez suporte né, toda a parte fiscal, ali contábil, virou ali né, e não foi bem sucedido, né, e o sistema disponível, passou ali a janela né, que eles provavelmente tem uma janela ali de, de abertura da loja né, de noite, de madrugada até a hora que abria ali no sábado fez a virada na sexta-feira, provavelmente né, virou ali a versão do sistema e nessa virada aí o que, que aconteceu? Deu, deu ruim né? talvez já tivesse processado alguma coisa nessa virada é, talvez tenha alguma integração online ali de loja online, alguma coisa assim que tenha feito algum tipo de venda, e a alteração foi irreversível, né, não dava para desfazer. Então, com certeza, ali estava uma equipe de TI <risos> apanhando ali muito, né, em pleno sábado ali, né, eu estava bravo porque questões de horário, com certeza tinha um, um profissional de TI, ou uma equipe, né, provavelmente uma equipe de TI ali, sofrendo mais do que eu, né, com pressão, com a loja ali, né, super bravo ali para resolver logo esse problema. Então, provavelmente, né, era alguma coisa relacionada a um deploy. Tá? Eu arriscaria aí dizer que os 80% de chance disso ter acontecido. tá? O problema relacionado à publicação de uma, de uma aplicação né, nova, de uma versão nova de uma aplicação. E se não for isso, provavelmente, né, os outros 20% que sobram, algum problema relacionado à integração, algum componente terceiro, né, um gateway de pagamento que não estava funcionando, estava indisponível, né, e aí de qualquer maneira tinha algum profissional de TI, tinha alguma equipe ali acionada, né, trabalhando para fazer é, o sistema voltar à normalidade. E olha só que coisa, né, é, um problema desse, né, como a gente falou, uma empresa dessa, com certeza ela tem muito dinheiro né, para investir em tecnologia, né, para suportar não só o negócio dela físico, né, ali nas lojas dos shoppings, como também virtual, é certeza que uma empresa como essa tem, né, inclusive eu sei que ela tem um grande portal, né, é super conhecido, e, assim, sofreu com esse tipo de dor, né, olha só que coisa. E aí é interessante que a gente vê, nota, né, é, perda de financeira, né, porque com certeza... Eu vi pessoas desistindo ali, indo embora da fila. Né? Gera ali uma dor é, também relacionada né, à, à marca arranhada, né, porque as pessoas começam a falar, poxa vida, né, a próxima vez eu não, não vou nem passar nessa loja, eu vou direto em outra, porque né, é, talvez eu passe pela mesma experiência de novo. Experiências ruins, né, normalmente a gente não esquece. Então arranha a marca né, esse tipo de, de situação. E tudo isso por quê? Né? A gente está falando de tecnologia, né? Talvez muitas pessoas falem, poxa vida, é normal, né? A gente tem um problema de tecnologia como esse. Mas de fato, não é normal, concorda comigo? Porque assim, a gente já tem muitas formas de solucionar problemas como esse. Uma empresa como essa, né? Poxa, tem que ter ali uma solução de alta disponibilidade, pensada em várias coisas. Pensada, por exemplo... Uh, no negócio dela, no modelo de negócio como um todo, das personas digitais que ela vai ter ali, ou até personas físicas, né? Que vai estar ali fisicamente dentro de uma loja, né? Enfim, né? O, o avatar dela ali, a persona digital dela, gente tem que pensar em todas elas, né? Pessoa do caixa, pessoa que faz o atendimento mais rápido ali direto no, no vestiário, né? No, no provador porque que tem o cara que está no provador ali né e por que, que tem aquele negócio ali do cara de repente já fazer o, o processamento porque de repente entre o cara sair dali e ir para fila do caixa talvez perdesse a venda né e para a empresa não fosse né, um negócio interessante talvez já tenha experimentado esse modelo de negócio então a empresa é, ela ela tem essa visão ela tem essa visão está na cabeça dos, dos diretores dos grandes tomadores de decisão está lá na cabeça deles só que por que, que isso não é levado para dentro do sistema né? por que, que esses pontos não foram considerados né? tanto as personas digitais ali, quanto também né, a, a questão ali dos, dos requisitos mais importantes talvez de disponibilidade de né, é, escalabilidade eu não sei se esse é o caso provavelmente não, mas de integrabilidade integração com algum gateway de pagamento com alguma ferramenta por que, que isso não foi pensado eu falo para você o grande problema que a gente sofre hoje. Falta de arquitetura. Falta de uma boa arquitetura. E aí a gente não tá falando de falta de bons profissionais. Muitas vezes, as empresas até têm ótimos profissionais, né? Qualificados, que conhecem padrões, que acompanham, que estão super antenados, né, Arq? Só que, o que, que acaba acontecendo? Na hora de fazer o trabalho, né, prioriza-se... Né, a velocidade, né, e aí, aí sim a, a culpa do, do arquiteto também de não conseguir né, fazer uma comunicação adequada. Né, o arquiteto ele precisa fazer essa comunicação muito acertada né, com, com os outros stakeholders, com as outras áreas, para levar esse tipo de cenário que pode acontecer, né, pode acontecer e pode arranhar a marca, ou então pode-se ter perdas financeiras. É essa língua que um stakeholder entende. Então se você conseguir tangibilizar um cenário como esse que eu vivi, é por isso que eu contei toda essa história para você, né, se você conseguir tangibilizar esse cenário na sua solução, quando você estiver fazendo ali uma comunicação com o seu stakeholder, né, e demonstrar até de uma forma lúdica, olha, imagina o, o cliente lá na fila da loja, né? não conseguindo pagar, ou então na internet não conseguindo fazer o processamento, que vai acontecer, porque que, por que que isso vai acontecer, porque a nossa solução não é escalável, tem algum tipo de ponto de falha, algum ponto único de falha em algum canto, né então se você conseguir demonstrar isso, Ark, para os stakeholders você vai ser ouvido tá, e vai ser muito mais fácil de você fazer um, um projeto de uma solução melhor, uma solução mais acertada, né que vai causar menos problemas e aí né, Ark, talvez você nem mesmo seja lembrado depois que essa solução entrar no ar, né, afinal de contas, né, se você conseguir fazer esse trabalho todo, explicar e tudo mais, a solução não vai dar problema, né, e se ela não der problema, dificilmente alguém vai falar assim, ó, oh, é você é o cara, você fez pensado, né, talvez num cenário ou outro ali, que uma redundância que você tenha pensado, que tenha direcionado, que ela funcione, né, e de, de repente até falar, ó, aquele tempo que a gente colocou a mais de esforço, ó lá, ele fez sentido, né? Por isso que é importante também você é, ter ali um procedimento de acompanhar o que foi colocado em produção, o que foi feito, né? Com uma certa cadência ali, ver se, se aqueles requisitos estão sendo mesmo atendidos ou não, né? É, porque assim, o, o bom arquiteto, né quando ele faz um bom trabalho de arquitetura, na maioria das vezes, ali das na imensa maioria das vezes, ele é esquecido, né? ele não vai ser lembrado, mas quando está zoado ele é, né? E por muita gente, só que às vezes de jeito de forma até indireta, né? Vai falar, poxa, velho, cara, é o um arquiteto aqui. Né? Isso quando tem, né, Arq? Às vezes não tem o um arquiteto, né? Aí é pior ainda. Então, é, tudo isso só para você entender que é muito importante um trabalho bem feito de arquitetura, a gente está falando de fundação. São os alicerces da aplicação, é, pensar em, em estar disponível na hora certa, em janelas né, de, de virada, quando, né, plano de rollback que muita gente neglicia, né, e o arquiteto tipicamente bate ali, não tem que ter, se não tiver, ó, pode ficar indisponível, olha a dor que a gente vai ter. Então, todos esses pontos, né, cada vez mais eles vão ser inaceitáveis, tá? As pessoas tendem a ter cada vez menos paciência com problemas relacionados à tecnologia. E você como arquiteto, com certeza, vai fazer a diferença se você conseguir pensar, agir né, e negociar esse tipo de solução, esse tipo de né, pensamento em qualidade com os demais stakeholders. Tudo bem? Então, esse aqui não é um conteúdo como os típicos nossos, né, os, os padrões nossos aqui do canal. É, mas eu espero que ele tenha ajudado você né, a entender não só a importância de um trabalho de arquitetura como como você pode elucidar esse tipo de cenário e fazer soluções cada vez melhores de arquitetura no seu trabalho. Beleza Ark? Então a gente fica por aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixa um like para gente porque ajuda demais, né? Tanto na propagação do conteúdo quanto né, para fazer nós entendermos que esse tipo de conteúdo vale a pena para você também. Beleza Ark? Você por ter ficado com a gente até agora, até o final desse vídeo. É top! Obrigado de coração, Ark. Até a próxima!